Bom, gente, nesse vídeo eu perdi o áudio, né? Então a gente vai recomeçar assim, né? Faz vídeo para mais vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui para resgatar... Para resgatar 364 Robux, tá bom? 364. Bom, gente, aqui no Roblox eu tenho zero Robux, tá bom? Zero Robux, zero Robux, ali, ó. Pra quem não viu, ali, ó. Aqui, ó. Pra quem não viu. Tome. Aqui, ó. Quem não viu, zero robux É porque tá meio escuro a minha tela, né? Mas bora emitir drain aqui 364, tá bom? 364, gente, o site é, é RVX Gold, tá? Aí, gente, eu entrei nesse grupo Aqui, ó Meio que eu também fiquei esperando mais um dia Porque também, né? Eu, o grupo ficou sem robux Também, né? Aí eu tive que esperar de 1 a 14 dias Ou 4 a 14 dias, tá bom? Viu, gente? Conseguimos resgatar 364 Robux aqui agora. Zero Robux para 364 Robux. Uhum. Bom, gente, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. sem vocês, gente, obrigado pelos 5 mil inscritos. faz bem para mais vídeo de hoje, pessoal. Estamos aqui porque eu consegui 364 Robux. De uma oferta no site RBX Gold, tá, gente? Ó. Nem sei por que vai esse negócio de novo na tela. Bom, na verdade eu consegui um robô porque eu não tem nenhum negócio, né? Do YouTube. Bom... Aí aqui, ó. <risos> se inscrever com, eu, com coisa. Bom... No Discord também, né? Bom, gente... Bom... Meu, meu pai fez a oferta. Eu e meu pai... Fez a oferta de 300 e pouco Robux, né? Aí, agora que meu, a gente teve que esperar 14 dias, 14, tá bom? Para resgatar os Robux, por causa da nova atualização do Roblox. Bom, gente, aqui, ó. Por causa da nova atualização do Roblox. De 4, de 4, aqui, ó. Se você tiver, ficar no grupo... No, ficar no grupo por 4 ou 14 dias antes de ser verificado para pagamento Por favor, seja paciente A gente tem que esperar 4 ou 14 Alguns esperam 4, alguns esperam 14, né? Bom, gente Meu pai tá fazendo uma outra oferta aqui nesse GC Lotes Tá? É aqui no AdGen, que eu cliquei no AdGen e vai abrir uma nova página É essa daqui que meu pai tá fazendo 660 Robux Bom? Bom, gente... Meio que assim Meu pai tava fazendo a oferta Aí né Aí meio que a gente foi resgatar e não deu pra resgatar Porque a gente tinha que esperar quatro dias ou 14 Aí a gente ficou né Todo dia tentando Porque a gente não sabia Até que no quarto dia a gente soube E né Aí a gente tem que esperar 14 dias Mas a gente tá com Robux, né? Isso que importa então, gente, eu queria muito agradecer pelos 5 mil inscritos. Tá bom? Tá bom? Beijo. Bom, gente, eu consegui 5 mil inscritos. Se fazer um pouco Fazendo poucos vídeos, aí. Nossa, muito obrigada mesmo, né? É bem obrigada. É um... Obrigada bem agrade... Ah, obrigado, Dado. Obrigado, Dado. Bom... Bom, gente Gente, obrigado pelos 5 mil inscritos Tá bom? Vem aqui no outro vídeo Bom, gente Gente, então Tem muita gente que acha que é mentira, que é ficção, né Que é aquele negócio lá, ó, É De mudar, que eles usam pra modificar Eu até mostrei no meu canal, não sei nem por que O povo desconfia que eu uso isso daí Sendo que eu mesma mostrei aqui no meu canal mas é a vida. Gente, tem gente que... Tem muita gente que acha que é mentira, né? Haters. Olha, tô me deixando pra vocês. Ah, então, né, gente? Continuando. Bom, gente. Calma. Recalma. Bom, gente. Eu já separei os negócios que eu vou comprar, que eu sou muito animada, né? Eu até separei o cabelo numa parte, tá bom? Bom, gente, aqui... Eu meio que tem 364 Robux. Aqui, ó. Aí eu já foi aqui em catálogo. Aí eu já tava aqui na... Gente, o... Esse cabelo eu botei numa mapa num bloco de novos, tá bom? Gente. Bom. Aqui eu já vou comprar a animação, que é o que eu mais quero, né? Sim, tá. 144 Robux vai sobrar pra mim. Sim, né? Minha vida. Será que eu posso comprar um cabelo bonitinho? Ai, meu Deus, eu já gastei, meu Deus. Bom, gente, vou tentar achar um cabelinho aqui, bonitinho aqui. De 50 rublos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Acessórios, cabelo: 50, 50. Ai, que dó. Esse cabelinha aqui, eu sei que fica no olho. Esse fica no olho Tem um cabelinho de assim 50 bonitinho não? Gente, que tem cabelo de assim, 50 é bonitinho Ah, amei, não, vou comprar Sei lá, gente, tem uns cabelos bem bonitos aqui, né? Hum. Meu Deus Próxima hum. Hum. Sei lá Eu que... não, Amei esse cabelo, a gente, vai entrar pra história Era pra secar esse cabelo, não Não, não assim é bonitinho mas não, né? não Bom, vamos vir aqui. Meu, isso parece uma capa. Cabelo, capa. Cabe, capa. Amei de novo? Amei, ó. Se você não tivesse o que fazer com o robux, que eu queria comprar. Ah. Bom, gente, eu tô achando que eu vou ficar com esse cabelo mesmo. Vamos comprar logo? Que a dor passa menos. Hum, 34 robux, vai dar pra comprar. Ainda vai dar pra comprar um uns um, né, umas roupas Uma roupa que eu tô... <risos> Se vocês olharem meu avatar, gente, de roupa aqui, ó Ai, gente, já vamos botar de aqui Quero botar porque Eu sou top Pra mostrar que não é mentira, tá? Aqui, aí agora a gente vem aqui, ó Fantasias prevenidas Aqui, ó Aí agora, gente, ó Só pra você mostrar minhas roupas aqui Minhas calças E as minhas blusas, gente. Eu tenho demais, mas eu quero comprar mais, né? É que... <risos> Ai, eu não entendo porque eu sou assim, né? Não sei lá. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. para vocês tenham gostado, gente. Só trocar esse óculos que eu tava usando pra... Porque eu tava com todo o look todo branco, né? Aí eu achei bonitinho que ficava combinando. Bom, gente. Esse foi o vídeo, se vocês tenham gostado, tá bom? bom gente faça a missão né que faço as missões que é muito bom Mas então pessoal foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, obrigado pelos 5 mil inscritos Tá bom? <risos> esqueci Ah não, esqueci não Me segue em Roblox, me segue ZP3, só vou o roblox Beijo jogando no Nick virtual da distância Falou me segue Roblox, então, vou o roblox Beijo jogando no Nick virtual da distância Falou Eu mushi